O tamanho não importa, o que importa é a intenção. Opa, do que, que a gente está falando? Já já te conto. Antes, inscreva-se, curta e participe. Se quer receber estudos bíblicos direcionados à sua necessidade de momento, me manda um oi no link que está na descrição do vídeo. Se quer receber e ver tudo aquilo que nós estamos produzindo, você também pode acessar o nosso canal no Telegram. Do que você que está falando, Burjack? Esse é o Leitura Compartilhada, a nossa versão light, a versão comprimida, a versão apertada, a versão diminuída, para que você não tenha paciência para uma live de 30 minutos, e nem tampouco tem tempo para isso. O Leitura Compartilhada light de hoje, ah, o texto baseado em João, não, o texto baseado em Atos, capítulo 4, do verso 32 ao capítulo 5, o verso 42. O tamanho não importa, o que importa é a intenção. Estamos falando de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo na relação às ofertas. O texto bíblico diz que eles foram condenados porque mentiram ao Espírito Santo. A intenção deles não era real, não era verdadeira. O que eles queriam era ficar bem na fita. Nessa passagem, que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler que acabamos de ler de uma leitura compartilhada, mas que você pode ter acesso aí na sua casa lendo o texto de Atos capítulo 4 do verso 32 ao capítulo 5 verso 42. Quatro instruções e uma orientação para não cometer um erro. A primeira orientação, a primeira atitude, né, orientação, convite a atitude é não se considerasse dono absolutamente de nada, porque aquilo que está nas tuas mãos pertence ao um senhor e você é o gerente disso que está aí, tá? Você pode achar o contrário, você pode pensar que não é isso, tudo bem é direito seu. Ninguém está aqui dizendo o que você deve fazer ou não, até o apóstolo Pedro diz, olha, o dinheiro é de vocês, vocês poderiam dar direção para ela aquilo que vocês quisessem, assumisse um risco disso com o Espírito Santo no futuro, quando ele viesse prestar conta, você não precisava ter mentido aqui. Então, tenha em conta que o que está nas suas mãos não é teu. A segunda atitude que a gente podia imitar da igreja, aqui de Atos capítulo 4, é que eles anunciavam a Cristo debaixo de muito poder. Muito poder. Muito poder. Estavam cheios de Deus. E eram guardados por Deus. A segunda... A, atitude, a terceira atitude que nós vemos aqui, aliás, a quarta, é que eles não tinham orgulho ferido. Mas há uma coisa que nós poderíamos evitar, e aqui que eu quero chamar sua atenção. Não deixe seu coração vazio, porque o seu coração vazio pode ser preenchido por você, pelo mundo ou pelo diabo. No caso de Ananias e Safira, foram preenchidos por Satanás. Satanás... Encheu o coração deles Encheu com o que? Com mentiras Porque é o que ele sempre faz Ele vai dizer, é muito Missionário é preguiçoso Esse dinheiro vai ser gasto coisas inúteis Você sabe onde esse dinheiro vai parar? Você sabe como esse dinheiro está sendo usado de maneira correta? Olha, o filho do pastor tomou um sorvete que o teu filho não toma Ah, o missionário foi para uma praia que você nunca foi Olha, cuidado Bom, coração <risos> vazio é depósito de Satanás. Fica aqui a dica. Não caia na esparrela de Satanás de crer que o que ele tem dito para você é verdadeiro. Questione tudo que está dentro do seu coração, principalmente com as coisas que estão relacionadas à oferta, apoio a missionários, a dinheiro. Envolveu dinheiro? Envolveu dinheiro? Se preocupe. Ok? Peça orientação do Espírito Santo para isso. Se você quer orar, ore por nós, os missionários. Se você puder orar por nós, ore. Se você puder ofertar, oferte. Mas, Burja, pra quem? Bom, tem um monte de missionários. Tem muita gente. Se você espirrar e agora, é provavelmente um jocumeiro. Alguém da Jocum fez Jocum, fez ETED e -Ted, vai espirrar do seu lado. É, vai, vai dar saúde, aliás. Vai dizer saúde? Hehehe. <risos> Tem muita gente que você pode ofertar, mas como que eu vou fazer? Simples. É, sabe aquela saída que você sabe dá, daria depois do culto? De repente sua igreja não tá tendo cultos presenciais, tomara que não. Esse tempo de pandemia, pandemia é bom que não tenha. É, você separei uma pizza, separei um iFood que você ia fazer nessa semana. E, poxa, oferta para o missionário. Oferta um missionário, oferta, ore, mas oferte também. E por pagamento do mês que vem, faça um planejamento melhor. Bom, eu vou separar essa parte aqui. Ah, mas Burja, eu não sei o que fazer, tá tudo já apertado, não tenho para onde sair, tá tudo comprometido. Então fala o Senhor. Senhor, eu quero ofertar e eu quero ser o meio que o dinheiro vai chegar à vida do missionário. Então, envia o recurso. E aí o Senhor vai examinar o teu coração, para ver se não encontra aí uma ananias de safira no teu coração, e tendo uma Ananisa Safira, não tendo uma Ananisa Safira e sim um Barnabé aí no teu coração, Deus vai enviar o recurso para que você possa mandar para os missionários, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo Leitura Light. Um grande abraço.